que isso? São as do arrebatamento, bagarro Ah, então tá bom, meu, mas olha só Estamos aqui para gravar mais um vídeo E neste clima de... Apocalipse Mas enfim, eu comprei uma peruca de Jesus Era pra ser uma peruca de Jesus E era pra vir junto uma barba de Jesus Só que não veio, eu tô parecendo o Cássio Mas tudo bem Trocou de emprego <risos> Troquei de emprego, pessoal mas é o que? Hoje a gente vai fazer o parte 2 dos 10 mandamentos Você é alcoólatra, pessoa do alcoolismo, que gosta de tomar uma cachaça, tira o dia pra tomar um álcoolzinho? Oh, já se inscreva no canal aí, deixa seu like que agora você vai ver os 10 mandamentos do álcool Ela é minha companheira, ela nunca me abandona, nos momentos felizes e nos momentos tristes Ela sempre está comigo, ela conversa comigo, ela me diverte. O nome dela é... É, isso, é álcool, meu Como é, rapaz? Cachaça, car... De novo Toma cachaça, c****** car... Primeiro mandamento Não derrubarás o copo do próximo Mano, pensa numa coisa que eu fico extremamente puto É a pessoa derrubar meu copo no chão Isso amargura meu coração, cuzão eu Juro pra você Segundo mandamento Não roubarás o copo da mesa Eu fico no ódio quando eu monto um copo eu deixo ele em cima da mesa só pra me pegar um bagulho Na hora que eu olho eu falo, cadê o copo? Alguém roubou o um copo eu vejo a pessoa dando um rolê assim, ó assambando Ela, ela andando ela sambando com o meu copo Nossa, eu fico no ódio do caralho disso daí Terceiro mandamento Não oferecerás para estranhos Isso também eu acho que é o básico Tipo assim essencial. É, é essencial Tipo, eu acho que você pode sim tomar seu gorózinho assim Divide com as pessoas, mas não ofereça para estranhos o meu goró Porque isso é uma coisa que eu não gosto Quarto mandamento Beberai vos até o último gole Eu acho que é o básico Se você não aguenta, não desce pro play Não aguenta, bebe leite, entendeu? É o mínimo, entendeu? É isso assim, ó Começou a beber, você quer tomar uma cachaça Tem que aguentar até o final Quinto mandamento Aquele que proverá, será o último a última tombar Eu também acho que esse aqui é um básico Tem que aguentar Se você trouxer a cachaça pra galera Você vai ter que aguentar e vai ser o último a última tombar e eu sou esse cara, eu sou o quinto mandamento. Eu sempre sou o cara que chega com o goró e sempre sou o último a tombar, mano. De verdade, mano. Sexto mandamento, o dono do copão deverá ficar loucão. Esse também eu acho que é o básico. Se você tá com o copão na mão, você tem que tomar ele inteiro. Não adianta, porque tem gente que faz o quê? Monta o copão e vai, dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho. Na hora que olha, cara. sobrou isso aqui pro cara. O cara mete te louco, ele segura o copo, mas não toma. É assim mesmo. O detalhezinho, eu vou deixar um trechinho aí de um vídeo que uma galera fez minha. Tipo, gravaram vários vídeos meu bêbado e juntaram eu só. Eu vou deixar aí pra vocês verem, mano. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai. Vai. Nossa, que cheiro de vodka, Que, morte, que bêbado só com o meu cheiro. <risos> Sétimo mandamento: Não atrapalharás a brisa leia. Também esse aí é o mínimo, porque é, um, é muito chato você tá curtindo sua brisa e tá alguém te cutucando é, é ou falando, tipo, cara, para, para. Não, deixa, deixa eu curtir meu. Tá ligajando, tá tranquilo, tá É, aí. É tá tapando? Deixa eu curtir a minha vergonha. Eu sei que eu tô nossa, passando vergonha, dessa, nossa, deixa. Oitavo mandamento, chegarás na inteira do Goró. Esse também eu acho que é o da hora, assim, todo mundo chegar juntando, chegar colando com dinheiro, chegar colando com o próprio Goró que deve ter em casa. Isso também eu acho que é o básico pra curtir um rolê. Um sustentando o outro, cara, né? um sustenta no outro, exatamente. Sim. Nono mandamento, ajudará -vos o próximo. É, vocês devem estar pensando, nossa, mas o no terceiro mandamento você falou não oferecerás para estranho. Mas uma coisa é o meu parceiro, eu ajudar ele sempre. Sim. Tipo, ele tem. Ele vai me ajudar, se eu não tenho Se eu tenho e ele não tem, eu vou ajudar ele Então sempre ajudará-vos o próximo é famoso, Uma mão lava a outra Uma mão lava a outra, exatamente e Décimo mandamento Não sabotarás o copo Eu acho que esse é O o, assim, ó, o mais importante de todos Não sabotarás o copo Se tivesse filha da puta Que isso, é... a sério. Tipo assim, eu tenho umas boas lembranças. Eu não vou falar que eu tenho más lembranças. Porque todas as vezes que eu tomei um copo. É que eu, não, eu não ligo de beber no um copo dos estranhos. Minha mãe sempre fala: Ai, ah, não bebe no copo dos estranhos porque tem droga. Eu falo: Aí que eu vou beber. <risos> Brincadeira, diga não as drogas. <risos> Mas é o que, eu tenho mania de beber no copo dos outros mesmo, assim, tipo... eu acho errado, é errado, gente. Não bebam no copo dos outros. É que eu tô tão acostumado já, mano, que eu tô... Você tomo... uma coisa normal. Um copinho. Cê é louco. Eu lembrei agora, teve um rolê uma vez que eu colei numa festa universitária, parça. Tá ah! Colei, mano, o um moleque me deu um golinho do copo dele. Ele falou, ô, oh, toma aí, toma aí. Fiz amizade na hora com os moleques. Mano, eu dei um golinho no copo. Juro que você, eu dei um golinho. Não, por copo. não lembro. <risos> porque que eu não lembro, eu fiquei doidão <risos> Mas é o que? Eu lembro que eu dei um golinho do copo, mano Coisa de 5 minutos bateu, mano Eu comecei a olhar assim pro palco, palco Com luz e eu Ai, mano Me transformando assim, dançando Você <risos> é louco? Eu fiquei maluco nesse dia, parça Fiquei alucinado E o que? Aí eu perguntei pro moleque, eu falei, mano, o que que tem nesse copo? Aí o cara chega em mim mano, mó alegrão assim, Ele tava tá assim, ó, mordido, mordido Assim, olhando cinco balas Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, como assim cinco balas? E um copo de 700, coisão. Oh, nossa. Você deve diluir de um jeito, mano. Pra você misturar ali. Dentro. Mano, você é louco. Tinha uma cama... Embaixo tinha só pó, mano. Fica pensando, imagina a última vez que vai dar aquele colinho pra matar. Nossa. A pessoa não bota pra cada um dia. Nossa. Mano. Nossa. Assim você me mata. Apareceu o zóio na balada. Você já viu o zóio na... Na rave? Já. Eu vi. Caralho, Alex, ah, eu é o Alec. Nossa, filma aí, Alec. Se você quiser, a última experiência, a ah, o que jogar? aconteceu, naquele rolê, que se passa a lembrar, que eu morrer. tomei e eu não sabia. Aí, depois eu perguntava pro cara, oh, tinha alguma coisa nesse copo? O um cara, ah, tem bala. Nossa. Aí o pessoal falando, é Rafa, você tá de frente com, você se tava por esgulhar, tava tipo, piscando o olho acima. Todo o cara, Igual tá o sapinho do Futurama. É, já chegou a ver aquele mesmo gif lá, o cara, o careca, ele fica assim, ó. Tô ligado, tô ligado, você mordei. tô <risos> assim, <risos> Tô ligado. Mano, a pior coisa é, vo... tipo assim, você devia estar tá curtindo, você não percebeu, você falou, eita, tô doidão. Aí alguém chega em você e fala que tem droga, aí você fica, pá. Eu fiquei? Tem caramba, droga, caramba, aí, caramba. aí você se assusta, esse que é o problema, aí você se assusta, é. se você não se assusta, você curte abrir. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, assista esses videozinhos que estão aqui do lado, que eu acho que você não assistiu, se você não tá inscrito, que são vídeos bons. <risos> um beijo do Beto Salada pra vocês.